Pois é, foi a presença de Pérola com o tema Omboio. Estamos com 10 da manhã e 11 minutos. Somos nós, na MIBA em sua casa. Referente a sexta-feira. Hoje são 24 de fevereiro do ano 2023. Esperamos nós que o estimado ouvinte esteja a passar bons momentos em nossa sintonia. Na certeza de que o dia será ganho com muito trabalho, mas nós desejamos sempre que o estimado ouvinte sinta-se divertido enquanto trabalha. Assim jamais verá o tempo passar e, aliás, quem trabalha e ao mesmo tempo sente-se divertido, este já tem o dia ganho, mesmo estando no princípio do dia. E já agora queremos desejar as boas-vindas a todos aqueles que acabam de chegar ao Namib, a terra da Velvicia Mirables e da Mulher Mucubal. Esta província que prepara-se para, dentro de poucos dias, ter as portas abertas para as festas do mar, edição 2023. E hoje vamos confirmar se ao longo das próximas edições teremos o, o, o prazer ou a primazia de termos o doutor Viva conosco no estúdio. Já que a saudade também bate à porta de ouvi-lo a falar e a contar diversas uh, informações que de certa forma ajudam a despertar quem ouve uh, sobre uh, determinadas medidas preventivas contra... Várias doenças. Isso vai acontecer daqui a mais alguns instantes. Por enquanto, temos música preparada exatamente. Estamos juntos. Boa continuação aí, deste lado. feito de forma irregular, perdão, pelo menos duas ou três vezes na semana, ou adequar também aos seus horários, porquê? Porque esses chás, esses chás, por serem que nem um café instantâneo, nós sugerimos sobretudo tomar, por exemplo, quando sabe que faz exercício no período noturno, às 19, às 18, então, toma uma hora ou 30 minutos antes de fazer os exercícios, porque aquela quentura, então, também do chá irá ajudar a eliminar as gorduras de forma mais eficaz e O período geralmente que leva com que haja esse resultado esperado vai de quanto a quanto tempo? Independentemente da situação, do, do, do utente que procura pelos vossos serviços. De acordo com aqueles pacientes que vocês já acompanharam até agora? Bem, uh, se cumprir com as indicações ou as recomendações é, por, nossa, por nós impostas então a é, infração é, de duas de duas ou mais semanas irá ver essa melhoria no, no seu corpo, irá ver que está a perder, porque nós mesmo na Gira África temos uma balança, aquela balança é mesmo para controlar os indivíduos ou os nossos pacientes que têm um peso uh, bastante baixo e aqueles que têm um peso bastante elevado, então nós precisamos uh, controlar outros que têm um peso que na verdade não se adequa muitas das vezes à altura e ao pelo que é o corpo, talvez, normal. Então, estamos a falar do índice de massa corporal. Sim, sim. <risos> quando assim então, nós vamos vamos controlando o peso do, dos nossos pacientes, se uh -huh. melhorou ou piorou. Uh -huh. Então, quando assim é, muitas das vezes nós devemos alterar. Por isso que, além do próprio Bushrash, tem também o Zembrose, falávamos sempre sobre a gordura no fígado, quando o fígado está, gorduro, está bastante gorduroso, então, ah, aquilo que é, se comeu, tomou um pequeno almoço a 18, então, para comer mais alguma coisa, só se for a 18 ou mesmo não come. Então, muitas das vezes são problemas ligados à gordura. Por isso que, por exemplo, no Gira África, nestas situações, nós não procuramos a tra tratar propriamente eh, dando vitamina desde já, mas sim fazendo uma limpeza nos intestinos como dar também alguns fármacos alguns chás falamos aqui sobretudo quando está com essa situação da perca de apetite dar alguns fármacos como burututo e outros fármacos como liviqueiro para fazer uma limpeza do fígado e é uma, é uma situação que irá melhorar agora já a situação de sono os problemas tem eh, deveria ainda perceber se a senhora tem tem tem é, quantos anos, né? uhum. porque este problema nós temos recebido mais com pessoas de idade e idosas, através da comida também, como um dos grandes é, fatores, a própria menopausa, a antropausa no caso dos, dos homens, a má circulação de sangue, também alguns problemas nos próprios intestinos, os intestinos quando estão sujos também interferem no nosso sono, então, ela surge como consequência de um problema. Agora, aqui, diagnosticar é, é, é meio complicado. É complicado. Então, estou aqui a citar que pode ser um problema dos intestinos, do fígado, que estão a provocar essa situação. Então, recomendo que se faça uma consulta, que porque não é normal. Uhum. Pois, agora, a questão do, dos intestinos, bom... Agora, agora recebemos a resposta dizendo que tem 22 anos de idade. Não, não, não é normal. Não é normal, então deve mesmo fazer a consulta. Sim. Agora, a questão relacionada com os batimentos cardíacos, quando é, estão fora do normal, né, é, muitas vezes associa-se também à questão da, das artérias que estão obstruídas ou nem por isso? Aí estamos ainda diante do peso, né, excessivo, associado aos batimentos cardíacos. Sim, sim, a questão do, do vinho é bem pertinente. Está sim associada porque, muitas das vezes, o excesso de peso uh, nos diz, direto e indiretamente, está a nos mostrar que há bastante gordura nessa pessoa. E, normalmente, quando assim é... São, vem a situação da má circulação de sangue e próprios níveis de gordura no sangue ou mesmo o mesmo cristal de colesterol, que não permitem também que o sangue circule devidamente. Por isso que são os cansaços constantes, é, mesmo tendo um peso acima do normal, se caminhar só descendo a escada, então aquilo que a, a respiração é aquela meio afogante, então, assim, Uh, o excesso de peso uh, dificultam uh, com que o sangue circule devidamente nas artérias e nas veias uh, para fornecer até o próprio oxigênio porque é o coração a bombear uh, de, o, o coração quem bombeia o sangue é o coração também quem bombeia o oxigênio que nós colocamos através da das nossas veias criatória para o cérebro e quando por exemplo, o cérebro não recebe oxigênio nem sangue suficiente são os problemas são as enxaquecas, a dor de cabeça, a falta de sono, é, por vezes também são aqueles vão ter tem vários vários sintomas são que várias situações que, que pode provocar por, por isso que eu repito aqui muitas vezes quando são a, a, o paciente nos apresenta já sintomas ele já tem os sintomas aparentes nós não olhamos muito nos sintomas procuramos é, é encontrar a causa deste mesmo problema e, e encontrando a, a causa deste mesmo problema então aí conseguimos resolver devidamente estas questões pois é um, as últimas recomendações? Uh, nós aqui sobre a saúde, de uma forma geral, ligando a saúde, uh, falamos no que diz respeito ao nosso peso, como a, a saúde também do nosso coração, é fundamental que nós pensemos e coloquemos uma coisa em mente. Quando maior é a nossa idade, mas os nossos corpos, os nossos órgãos vão perdendo aquela vitalidade. E Repetimos isso sempre, constante. Então, alguém de idade sabe que não pode exagerar, por exemplo, outra substância como, ou, esquecemos até o que é de citar, como o tabaco a situação do álcool e nós vemos muitos jovens sobre ainda sobre a perda de peso o ganho da massa muscular o uso exagerado de anabolizantes que estão intimamente ligados com os problemas com os, com os, problemas, com os problemas cardíacos são aí as paragens os ataques cardíacos que muitos jovens têm morrido através do exagero desses anabolizantes enquanto que existem várias formas de nós prepararmos nossos suplementos de forma natural em casa então, e também para as crianças, nós devemos saber, a criança está numa fase em que os seus órgãos ainda não atingiram aquela, aquela vitalidade, está numa fase de crescimento, com isso os pais devem ter um enorme um, um, um, um, um cuidado com o tipo de trabalho que muitas vezes impõem as nossas crianças, o tipo de trabalho que, que impõem as nossas crianças, que, porque de certa maneira também estarão a impulsionar uh, alguns problemas que estão, estão ligados à saúde cardiovascular da própria criança. Uhum. Vou agradecer pela presença. Nunca é demais lembrar a localização do centro e os contactos telefónicos. Bem, nós estamos situados no bairro de Minga 1, bem por detrás do antigo polo da escola de formação de professores. Uh, muita gente ainda tem, tem, tem dificuldades em nos localizar. Uh, e uh, trabalhamos de segunda a sexta, das 8 às 16h, hoje sábado e feriado das 8 às 12 os nossos tribunais telefônicos são 946 65 83 83, 946 65 83 83 ou ainda o 999 65 83 83 mais uma vez obrigado e até a próxima terça-feira. Juntos, juntos, Dino, e desejo desejar um ótimo trabalho e um bom final de semana. Doutor Viva ainda está cá. Não, não, já, já não, já já não, já não. Pois, gostaríamos tanto de tê-lo também, mas ainda assim temos a certeza que o ano só está mesmo no princípio. Sim, na, pela próxima, quando vem cá, vem com ele, vem com o doutor. Exatamente. Termina assim então, espaço saúde e bem-estar. Pois é, cumprimos com a nossa parte. terça-feira será o vinho será cá? Não, não. Está que geralmente é quarta-feira. Não conseguimos nos desdobrar a quarta-feira. Então, para são bem acauteladas, quando os trabalhos preventivos são bem sucedidos, os frutos eh, são ah, ah, os casos de ah, diversas naturezas de, de ocorrências que têm de mitigar-se ou mesmo evitar com que os mesmos não venham a ocorrer e quando assim ocorre, uh, está de parabéns aos nossos munícipes pelos, com, pelo comportamento positivo que têm estado a apresentar, ao quanto a catar são as nossas medidas, e também está de parabéns o Comando de Proteção Civil e Bombeiro, que de forma incansável tem estado a levar sempre, mais sempre, que são os trabalhos preventivos a nível das comunidades e a nível das famílias, no sentido de evitar mesmo com que diversos fenômenos ou diversos desastres possam ocorrer. Uhum. Desejamos bom trabalho nesta fim de semana. Obrigado igualmente, Dinda. 11 horas e 15 minutos, exatamente, foi assim a conversa com o porta-voz dos serviços de Proteção civil e bombeiros, Cássio o que traz-nos informações atualizadas sobre aquilo que tem sido o trabalho desenvolvido pelas forças deste órgão do Ministério do Interior. Nós voltamos à música, já sabe que a sexta-feira temos o espaço que é conduzido a partir das 11 horas e 30 minutos, o espaço é diálogo familiar. A Carla Prudente já está do outro lado, a qualquer momento cá estará para poder então levar até si esta rubrica que já tornou-se uma marca. Bom dia, bom dia! Esta é a sintonia da Rádio Não te mais Yeah, yeah. So